Olá, sejam todos bem-vindos né, a essa live da Bibliô. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com a Narlise Fonseca, ela que é professora, mediadora de leitura, militante das políticas públicas do livro. Ela também integra a Biblioteca Comunitária Semente Literária, lá no bairro Coroadinho, em São Luís, do Maranhão, meu querido Maranhão. Né? Atua também na rede de bibliotecas Ilha Literária, também lá no Maranhão, na Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que é parceira da BBO em vários projetos, ela atua no grupo de incidência em políticas públicas, né? Portanto, uma uhum. pessoa que tem bastante para falar, infelizmente, nesse momento <risos> da pandemia, né, Narlisa? É, é A gente está vivendo um momento bastante complicado em relação às políticas públicas é, culturais, uhum. de um modo em geral, sim, particularmente sim. de livro e leitura. E, nesse momento, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias desenvolve né, um projeto para fazer a arrecadação de fundos e de alimentos também para a, as comunidades onde as bibliotecas da rede atuam. Então, eu gostaria de começar te perguntando isso. Como é que está sendo esse processo, Narlissa? Fale um pouco sobre isso. É, assim, primeiro, boa noite a todo mundo, Tá. É, a gente viu a necessidade de se ajudar as comunidades aonde as bibliotecas estão inseridas, bibliotecas essas que estão inseridas em comunidades da favela, né? e isso de, de São Luís, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a rede nacional sentiu a necessidade de ajudar essas comunidades, né? que foram as, as que mais sofreram com essa pandemia. Devido à falta de trabalho, algumas algumas das famílias é, quem, quem, quem consegue sustentar a família são mulheres, né? E essas mulheres, às vezes, são diaristas, são autônomas, alguns homens também, então, assim, foram eles que foram mais, mais prejudicados com essa pandemia, né? Então, a gente viu a necessidade de ajudar. Então, se reuniu um grupo de pessoas no Brasil todo, dentro da, da RNBC, e a partir daí se fez é, campanhas, ainda estamos fazendo campanhas, algumas arrecadações já foram feitas, já foram doadas, mas é muito pouco, né? Diante de, de mais de 500 famílias que a gente atende, então, é muito pouco. Chico, teu microfone está desligado. Desculpa, acon Desculpa é, Nanisa, isso perda. acontece, né? Transmissão tá ao vivo... Mal. Então, é assim, e ainda nesse tema, né, até quando, como é que as, as, as pessoas, as instituições interessadas em contribuir, é, até quando e como elas podem fazer para contribuir? Olha, é, a gente vai estar vai, vai tá recebendo doações até quando durar a pandemia, porque aqui no Maranhão, por exemplo, a gente acha mais ou menos que vai durar até julho, né, mas pode ser que dure muito mais do que isso. A gente teve um lockdown alguns meses, algumas semanas atrás, que duraram mais de 15 dias. Era para durar 10, acaba durando 15, um pouquinho mais. Então, assim, para ajudar, acessem a página da RNBC, é, o Facebook, Instagram, lá está tudo direitinho. É, a, a conta para onde vai, como é que a gente faz isso, quais são as famílias, fotos. Então, assim, acessem a página da RNBC, tanto o Facebook como o Instagram. Chega o microfone, lindinho. Tô, tô falhando, mas vamos lá, vamos lá. Vai dar certo, normal, vai dar certo. Normal, normal, normal, normal. Então, aproveitando o ensejo, já que você divulgou a página da RNBC, né, avisar para as pessoas, quem quiser encaminhar alguma pergunta aí para a Narlise, pode já ir fazendo os comentários aí na nossa live, né, já ir se comunicando conosco, para a gente, eventualmente, tirar algumas dúvidas, levantar algumas questões, e aí eu já parto para outros temas, né, é, especificamente aí no Maranhão, como é que tem sido feito o trabalho que vocês desenvolvem nas bibliotecas? Nós sabemos, né, conforme a pesquisa realizada, realizada em parceria com a RNBC, ano passado, acho que já ano atrasado, né, o tempo voa, né, a gente percebeu que as bibliotecas comunitárias têm um papel importantíssimo nas comunidades, né? Como é que é a Sim. atuação de vocês aí nas comunidades em São Luís, Narisa? Assim, é, nós somos 17 bibliotecas em algumas, com, alguns bairros, Coroadinho, uhum. Cidade Opera, Cidade Olímpica, a zona rural já, já tem uma biblioteca, que é da Vila Maranhão, é, Alemanha e alguns bairros. A gente consegue atender aproximadamente quase 2 mil famílias, né? enquanto a, a biblioteca está inserida em, em, em comunidades em específico a minha comunidade onde, aonde eu trabalho. Eu atendo mais de, de, de 30 famílias porque assim as bibliotecas elas estão ligadas às instituições, essas instituições que têm escolas comun, escolas comunitárias que eu não sei se você sabe Chico, mas dentro de São Luís eu acho que isso é para o Maranhão todo, a educação infantil, ela é oferecida 80% por escolas comunitárias. Não sei se você sabe dessa informação. Não sabia dessa informação, Narlita. Pois é, as escolas, as escolas comunitárias têm um papel fundamental dentro do, do, da escolarização dessas crianças de 0 a 5 anos. Então, 80% dessa, de, dessas crianças estudam em escolas comunitárias. E é dentro das escolas comunitárias que sai... A biblioteca comunitária. Ela é uma biblioteca vinculada a essa escola, mas não é uma biblioteca escolar. Ela tem, ela atende essas crianças e atende a comunidade. Ela se torna biblioteca comunitária a partir do momento que ela atende a comunidade que não está na escola. Então, eu atendo é, mais ou menos 100 crianças uhum. por dia, entendeu? 100 por dia, eu, desculpa, por mês porque eu atendo tantas crianças da escola, é, da escola, como as crianças que não estão inseridas dentro dessa escola. E aí a gente, a gente consegue fazer uma, uma é, a dinâmica de emprestar livros, contação de história, música, arte, porque a, a biblioteca não só trabalha com livros, ela trabalha uhum. com a cultura em geral, né? Quando tem algum é. projeto, a gente consegue inserir capoeira, dança popular a gente consegue inserir cinema, a gente consegue inserir várias... É, é, como é que eu digo o nome? Ai, meu Deus, esqueci o nome. Acontece. Vários... Estou ah, nervosa. Não, fica tranquila, fica tranquila aqui. Várias vertentes da cultura dentro da hum. biblioteca. Então, a gente não trabalha só com o livro, o que é muito bom, mas a gente é. trabalha também com a cultura em geral. Dança, teatro... Tem bibliotecas na, na, na rede, por exemplo, que trabalham muito com teatro, que trabalham com balé, que trabalham com música, que trabalham com a capoeira. Então, a gente insere dentro da biblioteca as outras vertentes da cultura. Ô, Annalise, enquanto você está falando aí, né, o pessoal já está se ligando aqui. Ó. Tem o um pessoal <risos> é da Biblioteca Comunitária Clementina de Jesus Salvador, tem o oh, pessoal é. da Biblioteca Comunitária Vila Maranhão... É, ah. Tem o pessoal falando aqui, linda, vamos que vamos, a Sol Souza, é, aqui também em Salvador a Escola Comunitária atende uma grande quantidade de famílias, a, a uhum. o Célia Silva falando, né, então assim, o pessoal está uhum. se ligando e se identificando com o trabalho. Então a pergunta que eu sim, queria sim. fazer para você agora, Nariz era o seguinte, é, nos últimos anos, né, as bibliotecas comunitárias uhum. têm enfrentado sérias dificuldades sobretudo porque não há um apoio né, do poder público nesse sentido. Como é que é, é aí no Maranhão, né? Há algum apoio é, do poder público, seja municipal, seja estadual? Como é que está essa questão por aí? É, Chico, as bibliotecas comunitárias ligadas à RNBC, elas têm um apoio, um aporte do Itaú Social, que é uma, uhum. uma, um banco privado, que apoia uhum. a, as atividades, né? E aí a gente consegue desenvolver as atividades dentro da biblioteca como fora da biblioteca. Então a gente consegue fazer isso bem, bem legalzinho. Mas a gente vai correr, correr atrás também da incidência política, uhum. o, o que é o nosso marco muito forte, a incidência política. Uhum. Dentro de São Luís, e é antes da pandemia, antes dessa loucura toda que a gente está vivendo, começamos a escrita do plano municipal do livro, leitura, literatura e biblioteca, o PNLLB. Uhum. E aí já estávamos com o processo de, da, da equipe né, formada, uma parte do poder público e a outra parte da, da sociedade civil organizada. Já tinham reuniões marcadas, estava começando a escrita, a gente já tinha contactado os vereadores para uma frente parlamentar, okay. que a gente precisa disso. A gente é, chamou para dentro desse plano a parte orçamentária, porque um plano sem orçamento não é plano, né? A gente não consegue botar ele para fora, fica só no papel, é o que a gente não quer. E isso vai incluir as bibliotecas comunitárias, as bibliotecas públicas e bibliotecas escolares. Entendeu? Então, vai, vai, vai botar todo mundo no bolo só. Quanto ao Estado, a gente tem uma parceria com a biblioteca pública, né, a Benedito Leite, e a, o Estado, vinculado à Secretaria de Educação ou à Secretaria de Cultura, não me recordo. Uhum. Fez o... O plano estadual? Não, não é nem o plano estadual Tem, uhum. É outro nomezinho que eu esqueci Que de, dentro disso Incluiu, é uma lei Eu não estou me recordando uhum. agora qual é Mas dentro disso incluiu As, as bibliotecas é, comunitárias isso Então um projeto de lei faz... então. É mais ou menos isso aí uhum. Eu não estou me recordando agora Na hora que eu me lembrar eu digo e dentro desse, desse, desse projeto, incluiu as, as bibliotecas comunitárias. A gente fez a, a, as, as inscrições, né? abria o, uhum. tipo um editalzinho, a gente fez a inscrição em todas as bibliotecas. Alguns anos atrás, o Proler teve um projeto que, que conseguiu garantir, por, durante um ano, é, pagamento para mediadores de leitura, um orçamento para mediadores de leitura. As bibliotecas comunitárias foram 100% é... como é que eu digo, como é que é a palavra? Contempladas. Contempladas... Isso, uhum. obrigada, Chico. Não. Contempladas com esse projeto do Prolet. Uhum. Na época, a presidente era a Rosa Maria. A reformosa Rosinha, não sei se você conhece. Sim. Então, foi foi um projeto que contemplou 100% das, das bibliotecas comunitárias dentro de São Luís uhum. e que foi muito bacana, entendeu? Então, é mais ou menos isso que a gente anda... É, fazendo a gente já ia começar uma conversa com os vereadores mais próximos que é o Ricardo Diniz alguns vereadores mais próximos nossos para ver é. a questão da frente parlamentar para o plano municipal né é. mas aí houve a pandemia então as portas da câmara se fecharam a gente não pôde mais fazer muita coisa mas a gente está tentando é, fazer tentando não, vamos fazer uma live com alguns vereadores para ver é. como o que é que eles estão fazendo para ajudar a parte cultural, porque foi quem mais sofreu com isso. Né? Bibliotecas foram fechadas, teatro, muita coisa com relação à cultura foi fechada, porque é o que mais junta pessoas, é o que mais faz aglomeração, né? no bom sentido. Uhum. Então, é, foi, a, foi a classe que mais sofreu. Então, a nossa live vai ser voltada para isso. O que é que os vereadores pensam ou estão fazendo para ajudar essa classe, entendeu? Que muito precisa. Os planos estaduais e os planos municipais, Narlisa, eles são fundamentais, né? Aqui no Rio nós aprovamos, Sim. eu inclusive participei do grupo de trabalho de elaboração do plano estadual, o plano virou lei no final de 2018, obviamente, né, depois de todo esse, esse percurso político que a gente tem vivido no último ano e meio, né? Nada de fato aconteceu, mas uhum. o fato é que existe uma lei que guia as políticas públicas de livre leitura no âmbito estadual do Rio de Janeiro, no município, né, o grupo de trabalho vem com dificuldade há algum tempo, então nós não temos um plano municipal, em São Paulo existe um plano municipal muito bom, que também vinha meio cambaleante, mas é, recentemente foi reformado o, o grupo de, o grupo que acompanha né, a, a implementação do plano estadual, então aí no Maranhão é fundamental que vocês façam uma pressão para formar os GTs, tanto do plano estadual e do plano municipal. Aqui no Rio, especialmente, as bibliotecas comunitárias tiveram um papel fundamental, sobretudo no plano municipal de Nova Iguaçu, que é uma cidade que fica na região metropolitana do Rio, que foi um marco para o plano estadual também. Então, o papel que vocês desempenham nas bibliotecas comunitárias, fazendo essa incidência política, como vocês dizem, nessa atuação na, nas políticas públicas, é fundamental. Olha, enquanto a gente está conversando aqui, o pessoal continua chegando. Uhum. Tem o pessoal da Biblioteca Comunitária prazer em ler, né? Está dizendo que está junto nessa ah, discussão. Tem a Valdete dizendo manda um beijo para minha mãe, meu pai, um beijo para sua mãe, para seu pai, <risos> para todos que estão acompanhando a Biblioteca Comunitária Semente Literária Valdete, né? Tem aqui também a... isso. Tem a Luana, a Biblioteca Comunitária 7 de Abril, né? tem a Claudete Sim. também fala boa live, Biblioteca Comunitária é prazer em ler, a Mônica Macabua, né, tá dizendo que você ah, é maravilhosa. Monica, obrigada, querida. E, e assim vai. É, agora vamos falar um pouco, né, Narlise, sobre a questão da incidência em si, né das, das macro políticas digamos assim, é, de livro e leitura no Brasil. Nós tivemos há um tempo atrás, há dois anos atrás, uma atuação muito forte da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, das Sim. bibliotecas comunitárias, na aprovação do projeto, né, que acabou criando, né, a política nacional de política livre nacional e leitura, de leitura né, é, uhum. desculpa, leitura e escrita, é, leitura então, a política, inscrita e inscrita. isso, exatamente, que é, é uma política pública fundamental, mas que no bojo também, desse momento político que a gente vivendo está lá, adormecido, exigindo a nossa atuação para que aconteça de fato, né, como é que é, minha pergunta é, como é que é o trabalho? Como é que vocês executam esse trabalho de incidência, de pressão política para que as políticas públicas aconteçam? No âmbito estadual, municipal e também no âmbito federal. É, Chico, é assim, a gente sabe que estamos num, num governo muito difícil, né? Uhum. Muito complicado, que não acredita é, na cultura, que acha que cultura é qualquer coisa menos importante. Uhum. Entendeu? Foi a primeira que sofreu com tudo isso. Então nós temos um desgoverno, que é muito triste. Então no meu ver a, nós tivemos um retrocesso. Tínhamos uma secretaria de uma secretaria de cultura, uma secretaria, desculpa, é, no âmbito é, federal. Tínhamos o Minc, o Minc é se desfez e, e virou uma secretaria se eu não estiver muito enganada. Sim, exatamente. E que isso já é muito ruim, né? Uhum. É, então as políticas públicas voltado para a cultura elas foram desfacelando tão frágeis tão quebradiças mas a gente consegue é, ainda se mobilizar com pressão política né a uhum. gente consegue acompanhar algumas votações a gente nós usamos muito as redes sociais o exemplo agora do enem por exemplo queria fazer um enem é, online para os meninos adolescentes estudar online, sendo que a criança às vezes não tem comida em casa, avalia internet para estudar. Né? Imagina isso, a loucura que vai ser. Só quem tem, quem vai ser, quem serão os privilegiados? A gente a gente já sabe precisa nem eu dizer. Sim. Né? Então, o meu povo não será o um privilegiado. O povo preto de favela não será, porque às vezes não tem nem comida em casa, avalia internet. Às vezes os internet é de dados que não dá, dá mal para fazer o básico. Então, o que foi que a RNBC fez? Fez uma, uma campanha, e aí a gente fez um, um, uma, uma arte né, para jogar no Facebook, Instagram, e isso a gente distribui bem bacana, cada rede, a gente manda para cada rede, para cada rede é, estadual, e as redes fazem essa, essa difusão dentro da, da, da, da, da, da internet, né? uhum. das redes sociais. E a gente consegue, assim, atingir algumas coisas. Outra coisa que a gente, sempre, a gente faz bem bacana é cartas, né? A gente, às vezes, ah, tem uma, por exemplo, teve uma votação, deixa eu me lembrar de que foi, assim, eu, eu tenho uma péssima memória, não, tranquilo. É... <risos> Se de repente foi a votação do, do, do Plano Nacional de Leitura Escrita, que a RNBC mandou pessoas isso, lá para Brasília... Pronto. Foi, isso. isso, foi bem bacana. A gente teve é, abaixo-assinado, carta, mandamos pessoas é. para representar, a gente pressionou o poder público... O, que pressionou os parlamentares, votado. eu lembro, pressionou, né? Que um pression... pra... E assim, uma coisa que a gente faz também bem bacana é cada Estado pressionar o seu parlamentar dentro do seu Estado. Uhum. entendeu? a gente tem uhum. nós temos um banco de dados de vereadores, é, deputados estaduais e federais para que a uhum. gente possa entrar em contato, pressionar, explicar, dizer para que ele possa dar essa força lá na frente, entendeu? com relação ao estado, quando você falava ainda agora do plano estadual do livro leitura, o estado do Maranhão ainda não tem, uhum. mas à medida que se for aprovado, escrito e aprovado, o plano, plano municipal, o nosso caminhar é para o plano estadual. Uhum. né E as bibliotecas comunitárias têm dado essa força muito grande. Tem sido Perfeito. um apoio muito forte, porque a gente puxa o barco e vamos embora, e é assim, vamos lá, e as pessoas acabam se animando também para isso, porque Sim. não é fácil. né Isso não, não, não é uma, uma política fácil, é uma política bem difícil porque, além, além de tudo isso, tem troca de parlamentar a cada quatro anos, e se a gente não agiliza os processos, quando a gente vai para a votação parlamentar, não sabe o projeto, não conhece, não sabe onde vem quando onde vai. Sim. Então, a gente acaba tendo que fazer tudo de novo, explicar o parlamentar o que é, para o vereador, para o prefeito, para fulano, para a circunstância, está entendendo? Então, isso é um processo meio, meio trabalhoso também, entendeu? Sim. Eu não sei o... se eu respondi a pergunta. Justamente. Não, respondeu sim, respondeu sim. É, inclusive, Narlize, nós acompanhamos, nós da Biblio acompanhamos muito o processo da aprovação é, da política nacional de leitura e escrita, fizemos uma ampla cobertura, obviamente com a ajuda da RNBC, que estava, é, esteve nas votações anteriores, né, que acabaram não acontecendo, e, e finalmente na votação que aprovou e transformou o projeto em lei, né, e nós sim, temos nos empenhados sim. em fazer né, essa cobertura e em parceria sempre com a RBC, e também, de alguma forma, fazer essa pressão que é necessária nas políticas públicas de livro e leitura e também em bibliotecas, tá? Olha, Annalisa, porque, tem tipo, pode falar, pode falar. É, porque assim, na verdade, as coisas só acontecem com pressão popular. Uhum, isso. Se o povo não pressiona... Se o povo não exige, não pergunta, não indaga, as coisas não andam. Sim. Então, o político vai sempre achar que tá bom, tá tudo, tá tudo tranquilo. não tá tudo tranquilo. Principalmente com o governo que nós temos, que tá aí, é, é um retrocesso total de tudo, de praticamente todas as políticas, principalmente cultura e educação. Sim. Sem falar né, na saúde, sem falar nas outras políticas, que não Sim. vale nem a pena é, é citar, mas... Inclusive, ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez uma postagem na rede social dizendo que a adiação do Enem, né, o adiamento perdão, do Enem, só foi possível graças à pressão dos estudantes, à pressão popular, na qual Sim. se somou né, a Rede Nacional de Bibliotecas Sim. que fez uma campanha a favor desse Sim. adiamento. Sim, fizemos isso mesmo. Ó, oh, Analisa. o é pessoal bem? já está pedindo, já tem o pessoal pedindo algumas coisas que você comente, por exemplo, a Cláudia Leu de Silva, né? ela pede que você comente sobre um pouco sobre o processo do plano. Eu, eu suponho que ela está se referindo né, ao, ao o plano, plano municipal. O plano municipal né? é, ela, eu vou passar essa questão para você, depois eu passo para as outras questões que o pessoal está levantando aqui. Tá, é, o plano municipal. É, Clau, abraço, beijinho linda, te amo, meu amor. É, o Plano Municipal do Livro Leitura de São Luís. Estávamos num processo de escrita com, é, como eu havia falado, com as, as duas partes, né, que é o poder público, que aí vem a, todas as secretarias que cabem a esse plano, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Educação, Cultura, Orçamentária, que é, é isso. E mais o poder público, a sociedade civil organizada, que é aí vem as bibliotecas, a UFMA, é, o CRB 13, e todo esse povo de dentro do segmento livre leitura. Então, é. se formou um grupo que, a partir daí, começou-se uma escrita para, desculpa, para esse plano. Mas antes de, de se concretizar e dar o pontapé inicial, a, foi feito uma um, umas escutas públicas. Né, foram feitas cinco escutas públicas é, nos bairros do Coroadinho, Cidade Olímpica é, e outras comunidades para se ouvir a comunidade. Né? Foram, for, é, fizemos em algumas escolas estaduais, porque a gente precisa entender ou precisa ouvir o que a comunidade quer. Não adianta a gente fazer um plano sem ouvir o, a comunidade, né? senão não é um plano para a comunidade, é um plano para gaveta, para dizer que uhum. tem. Então, foi feito, foi feito isso, e a partir do que foi... O que, é... que, que eu posso dizer? Do que foi... Que foi colhido né? nas escutas. Isso, colhido obrigada, nas escutas. Chico. Uhum. Do que foi colhido nas escutas, se começou a, a escrita do texto. E aí, juntamente com isso, houve a, a conversa com os vereadores para se ter a frente parlamentar. Tanto é que, com, junto com os vereadores, a gente conseguiu uma emenda uma emenda para um orçamento para ajudar na, no, na escrita desse plano. Porque a gente, as pessoas não trabalham de graça, né? Então, a gente precisava garantir que as pessoas se dedicassem e que o plano fosse é, prioridade. Mas, aí, sim, aí conseguimos o orçamento, tudo bonitinho, estavam caminhando para que esse orçamento fosse liberado. Quando aconteceu... A, a, a famosa, né, a pandemia, uhum. mas a gente já tinha o texto da, da, uhum. da, da Frente Parlamentar aprovado, lido, relido, veio para comunidade, para nós, da, do grupo, né, uhum. voltou para os vereadores, a gente já estava conseguindo é, fazer com que isso, mais vereadores para compor aquele grupo que a gente tinha, a gente já tinha conversado com o presidente da Câmara, com o presidente, então, assim, a gente foi, foi uma força-tarefa bem grande que nós encabeçamos nessa, nessa disputa, e junto com a gente veio as, as, outras, as outras frentes desse segmento, que era os livreiros, bibliotecários que é o mediador de leitura, que é o cara que faz o livro, o que distribui. Então, assim, todos esses, esses, esses atores vieram junto para que a gente pudesse uhum. ter força para a desse plano, entendeu? Não sei se eu respondi, Cláudio. Ficou muito, para mim ficou muito claro, nessa sua última fala, ah, você se, se, se refere às cadeias, né, porque tem a cadeia sim, produtiva, sim, sim, sim, sim, sim, a isso, cadeia mediadora, a cadeia distribuidora, né, isso, e sim, isso são isso quatro mesmo. cadeias, eu me esqueci a última isso. cadeia agora, mas essas cadeias, porque quando a gente pensa <risos> é. no livro e leitura... Por exemplo, a gente pensa, a gente tende a pensar da nossa perspectiva, da nossa atuação, mas na verdade existe um número amplo de pessoas envolvidas bem, na bem. cadeia desde a criação, o cara que escreve Sim. o livro, o cara que faz as ilustrações do livro, o cara que vai diagramar o livro, as, as, as, impress... as gráficas que vão imprimir o livro, as distribuidoras, né? uhum. e depois as livrarias que vão vender, as bibliotecas que vão fazer, o... e os professores que vão fazer o trabalho de mediação e por aí vai. Então, uma cadeia okay. bem ampla, né? Bem ampla. E assim, Chico, é, é muito, eu não sei se triste é a palavra, mas uhum. é, é impressionante como São Luís não tem editora. E a galera escreve muito, Chico, muito. Tem Ó, é a biblioteca, tem uma biblioteca na Cidade Olímpica que os meninos escrevem poesia, cordel, e para que isso possa chegar ao leitor, quem faz é uma, é uma gráfica. Uma gráfica não é uma editora. Então, assim, ter, eu acho que a, ter a editora dentro da nossa cidade será papel fundamental para o escritor para o ilustrador, para o livreiro e para quem lê, entendeu? Então, a gente quer, fazer, quer gerar também é, é, recurso para essa galera, para que essa galera tenha dinheiro vendendo livro, entendeu? A gente é, é, tivemos uma... É, foi reformada a Praça é, é, Deodoro, foi reformada a Praça Deodoro e foi tirado... Alguns. Como é o nome do que Esqueceu o nome, Chico, me ajuda. É, Banquinhas é... que vêm de revista e jornal. Banca, né? Banca, é isso. banca de jornal. Yes. É banca de jornal banca. Banca. Yes. Uhum. Foram tiradas bancas de jornais da praça uhum. e alguns, mas não voltaram. Sim. Então, uma cidade, aonde tem? A gente tem uma, duas livrarias no máximo. A gente vai achar uma livraria maior no shopping, que nem todo mundo tem acesso. Uhum. Entendeu? É, é, a gente está lutando para que o livro seja essencial, tanto quanto o alimento. Que não seja tão caro, porque o livro é caro. Às vezes, nós, nós vamos comprar para a biblioteca nós vamos comprar para a biblioteca, 3 é, é, mil reais não é mais do que três sacolas de livro, por exemplo. Sim. Então a gente quer que o livro seja, de, seja um preço acessível para as pessoas, entendeu? Eu, eu, eu, a gente acredita nisso tá, a busca é para isso. Entendeu? Narlise, e você falou a, a, o fato, né? Que é triste o fato de não ter editoras, né? E ter poucas livrarias no Maranhão e ter por sorte né as bibliotecas comunitárias fazendo esse trabalho muita muitos dos quais né seriam trabalhos de bibliotecas públicas né trabalhos é, bibliotecas do poder público e por aí vai é, tem um fato que é importante citar, que o Maranhão tem uma tradição literária gigantesca, né? É, sim, sim. A Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira sim. romancista negra do Brasil, já no século XIX, é, tantas sim. outras figuras da literatura que precisaram, muitos desses, né? Se Verdade. deslocar até o sudeste do país para produzir o seu, sua literatura. Então, é importante Verdade. que o Maranhão tenha, capac... tenha possibilidade de colocar é, a, sua, a sua vocação literária, digamos assim, né, é, é, para ser produzida, e as livrarias e as editoras são fundamentais nesse, sim, nesse sim, processo. É. Tá? E já sim. avançando aqui, você quer falar uma coisa? Ana? É, só, Pode é falar. só uma coisinha. É, uhum. O quanto, às vezes, tem, tem escritores da comunidade que não chega a, a a editar o livro, a lançar o seu livro. Uhum. São, estão, às vezes são meninos de 16, 17 anos que escrevem divinamente bem e merecia ter, ser, o livro ser editado o livro ser lançado e ser botado para venda Sim. Entendeu? então são essas questões que a gente luta fazer com que a periferia que, que a, as coisas que, que, a, que a periferia escreve seja mostrada o mundo entendeu? dizer que a periferia não tem só morte, droga violência, dizer que tem coisa boa que tem cultura é isso que também a gente quer, entendeu? Perfeito, Nariz. Olha só, a Yasmin Vink, né? Ela disse que está com saudade de você. e que ai, queria te ai, falar, que saudade. Queria te ouvir falar sobre o papel das bibliotecas comunitárias no meio dessa pandemia. Acho que é um tema importante para você falar um pouco, Nariz. Como é que é, Chico? Desculpa, me distrair ela... aqui. Não, tranquilo. Ela disse que gostaria que você comentasse sobre o papel das bibliotecas comunitárias no meio da pandemia, é assim, como eu já havia falado, a gente fechou as portas, mas uhum. como, como temos as redes sociais, a gente consegue divulgar algumas coisas, mas uhum. o nosso principal papel hoje, diante dessa pandemia, é ajudar as famílias que a gente atende na biblioteca. Para isso que existe essa campanha, entendeu? Para que a gente possa, além de dar livro, dar alimento também. Sim. Tem muitas famílias perderam seu ganha-pão. Tem muita criança que, às vezes, não tem o um café da manhã. E, é, e aí foi pensando nisso que a campanha existiu. Entendeu? Sim. Que a, O dinheiro é repassado para a biblioteca, para uma instituição da biblioteca. Esse dinheiro é convertido em cestas básicas, a biblioteca mapeia as comunidades e distribui para essas famílias. Entendeu? Olha, então... Entendeu? Não, sim, Chico, entendi vai. sim. E aí, nessa linha aqui, a Mônica já pediu para a gente perguntar, né, para você, como é que são feitas é, as doações, mas também as presta a prestação de contas né, da campanha. Bom, né? a prestação de contas. A gente, um lado que a gente vai, vai comprar as cestas, né, porque a gente recebe em dinheiro, é repassado por uma conta da biblioteca, ou de alguma instituição vinculada à biblioteca, que tenha CNPJ, tudo bonitinho. E aí a gente compra as cestas e, a partir disso, é passado para, para esse grupo que está que, que fazendo a campanha. É... Tá, quando eu me lembrar, eu digo. Sim. Aí, sim, aí a gente, quando nós compramos as cestas, e aí, a parte disso, tiramos fotos com cuidado para não mostrar o rosto da, das famílias, porque isso, às vezes, uhum. não é legal. Então, tiramos, tiramos as fotos e mandamos para o grupo que faz, que faz esse trabalho da, da campanha, entendeu? Que é feito uma pasta, tudo bonitinho. Hum. Tá, e essas informações mais detalhadas tem no site da RNBC, tá bom? Não, perfeito. Olha só, Narlise. O, o pessoal tá aqui entrando e já tem gente da Biblioteca Comunitária do Rio Grande do Sul presente, a Viviane Peixoto, né? A, Denise, Vim, Martins, é, a Denise Martins, da Rede de Bibliotecas Comunitárias Amazônia Literária, está na área, muito bom. A uhum. Dani Praça falou que sou de Minas na área também, está presente aí. Oi, Dani. E... E a Cláudia Leide também continua perguntando aqui, né? Ela pergunta, pede para você falar como é que as bibliotecas estão, as bibliotecas comunitárias estão se reinventando, né? É, é como eu havia falado, a gente vai ter que reaprender a trabalhar. Uhum. E aí a gente tem usado muito as redes sociais, Facebook, uhum. Instagram, é, é, YouTube, né? Uhum. As mediadoras fazem as, as. algumas fazem lives, como essa como é que a gente está fazendo agora, uhum. algumas mediadoras contam histórias, gravam, o nosso comunicador é, edita tudo bonitinho e a gente publica uhum. nas nossas redes sociais, tanto da biblioteca como da, da, da Ilha e da RNBC. A gente tem é. feito assim, aí divulga é, poesia, histórias, livro que eu indico... Entendeu? Tem, tem bibliotecas que tem, grupo do WhatsApp, entendeu? Então, a gente está se reinventando diante da, das, nossas, das dificuldades que a gente, nós estamos passando. O, é, Annalise, é, como é que as pessoas, as pessoas estão... Eu suponho que muitas pessoas devem estar cobrando vocês, perguntando, mesmo sabendo que o momento é um momento difícil, mas devem estar sentindo falta da presença do trabalho que vocês estão desenvolvendo... É, na comunidade, na, na, na a experiência de vocês, o que, que a experiência de, de vocês diz em relação à relação com as comunidades, como é, que, como é que se dá essa relação, porque eu sei que você não conhece apenas a realidade das bibliotecas do Maranhão, mas pelo fato de estar envolvido com a rede nacional, já possibilitou você participar de várias atividades, descobrir os relatos né, das outras colegas, dos outros colegas que atuam em bibliotecas comunitárias, é, e também estar presente em vários lugares. Como é que é a relação com as comunidades? É, aquela pesquisa realizada há dois anos, menos de dois anos atrás, né, mostrou que as bibliotecas atuam, como você falou anteriormente, né, em áreas onde há incidência muito grande é, de violência, onde o poder público não chega com, com é, direitos de cidadania, né, e, e assim, como é que é essa relação com as comunidades? Assim, é uma relação muito de família, na verdade, entendeu? Uhum. É, eu vou trazer uma uma uma uma vivência minha muito muito legal. Eu uhum. atendo as crianças da comunidade, geralmente é de 7 a 12 anos, né? Os meninos maiorzinhos uhum. também vão. E aí, quando eu... Aqui, eu dobro o canto para ir para uhum. a biblioteca, a pequenininha vem lá, Ana Clara, o nome da bichinha. Tia, uhum. tia, tia, hoje vai ter biblioteca? Então ela já vem de lá gritando o meu nome me uhum. chamando de tia perguntando se a biblioteca vai abrir. Então assim a biblioteca muitas muitas vezes é, a, é, é o a válvula de escape da rua, uhum. entendeu? Ela Entendi. é o espaço em que a criança vai e ela tem ela tem a vez de falar, ela pode, ela tem o direito de, de falar, de votar, de ter uhum. é, de ser respeitada, entendeu? e também tem o um dever de respeitar o outro. A gente sempre, eu sempre digo para os meninos, na biblioteca não se xinga, na biblioteca não se grita, se fala devagar, se conversa. Então, a biblioteca é um espaço em que ele reaprende a ser cidadão. Entendeu? É o espaço em que ele escolhe o livro que ele quer levar, eu não interfiro nisso, entendeu? Ele, ele, ele sabe aonde vai procurar, porque a gente tem um sistema de cores que dá essa... Essa, essa possibilidade, né, de, encontrar essa material, possibilidade né? de encontrar o material. Essa possibilidade de encontrar o material, sem muito a minha ajuda. Às vezes, Sim. eu vou e ele tinha a senhora acha melhor esse ou esse? O que, é que a senhora acha? O que, é que esse aqui diz? É mais ou menos isso. Então, a criança ela passa a ter autonomia. E isso a partir de dois anos de idade. Então, as, os livros da, da biblioteca, da, das nossas bibliotecas, as estantes das nossas bibliotecas são baixas, para que a criança tenha acesso, para que ela escolha o que levar. Entendeu? Tem carteirinha, tem o dia de devolver. Às vezes, quando não devolve, tia, olha, amanhã eu trago o livro, eu esqueci, tá bom? Mas amanhã eu trago. Se chega alguém novo na biblioteca, ele já fala, olha, o livro não é para rasgar, não é para arriscar, não é para rabiscar, eles já vão dando as orientações, não precisa nem dizer nada. Não é não, Tia analisa, É, realmente. Então, eles já, ele já dão as regrinhas sem eu precisar dizer nada. Então, isso para uma criança é maravilhoso. Ter um lugar em que ela pode cantar, ela pode dançar, um lugar em que ela pode ser criança, é genial. Entendeu? Sim, sim. Então, a relação da, da, das, das nossas bibliotecas com a comunidade é uma relação de família. Entendeu? É, certa vez a gente estava precisando arrumar o teto da biblioteca e aí o um menino disse assim, tia o meu pai conserta tudo, vou pedir para ele consertar o teto da biblioteca porque eu quero vir para a biblioteca eu disse, tá bom meu filho, fale com seu pai e aí o pai dele veio, arrumou, então imagina essa relação né que a gente precise arrumar o teto, arrumar a fachada e o, o pai da criança que participa da biblioteca vem fazer sem precisar pagar, Só pelo simples fato da biblioteca ser um espaço aonde o filho dele frequenta, aonde todo mundo respeita, entendeu? a biblioteca é um espaço aonde todo mundo respeita, onde o cidadão é o cidadão, onde a criança é a criança, entendeu? Eu acho, Narlis, que essa relação com a biblioteca comunitária é a relação que o cidadão deveria ter com a coisa pública de um modo em geral, mas como muitas sim. vezes não se reconhece né, naquele bem público, acaba por não respeitar aquele bem, bem público, né? E a relação com, a, com as bibliotecas comunitárias é tão bem construída que as pessoas passam a assumir aquele espaço como sendo de fato da comunidade. Se apropria, né? Se apropria e de constrói. Apropriação. De apropriação sim. e cria realmente, de fato, um sentimento de comunidade, né? Eu acho isso sim, muito, sim, muito, sim. muito bacana. Olha só, a Andresa Carvalho, ela está parabenizando pelo trabalho desenvolvido, né? A Alcélia, né? Que é lá A Rede, Salva... é, Rede Salvador, ela fala que a periferia tem cultura, de fato. Como? Né? A Nani Lima, né, da Biblioteca Comunitária, Novo Amanhecer, diz que está presente também. A Ladilza Teles, é... ela diz que não estava ouvindo, mas, aparentemente, o áudio estava, acho que era um problema, de repente, na máquina dela lá, né? É, e a Valdete, mais uma vez, fala que você, é, pede para você comentar sobre como é o contato com os leitores, sendo eles de periferia, alguns não têm acesso à internet, né, então você, por exemplo, falou agora há pouco da questão do Enem, né, que de fato, muitos estudantes estariam desprivilegiados se o Enem tivesse mantido a sua o seu prazo inicial, a sua data inicial, que muitos estudantes não teriam oportunidade de estudar, muito porque não têm acesso a essas tecnologias, né? É, em relação às bibliotecas comunitárias, né? Você sente isso? Algumas pessoas podem ter dificuldades de não acessar algum serviço oferecido pela biblioteca, porque falta esse suporte tecnológico para acessar algumas atividades? Sim, com certeza. É... É como eu havia falado, nem todas as famílias é, é, disponibilizam de internet, de tecnologia. Às vezes tem mal celular com, com internet de dados, que às vezes nem funciona uhum. direito, dependendo da nossa localidade. Uhum. Então, assim, mas infelizmente é o, é o possível, porque a uhum. gente não pode abrir a biblioteca, por conta da uhum. pandemia, uma questão de, de, de, de saúde pública, né? Então a uhum. gente não, não a gente não pode abrir. A gente explica para a criança: olha, por enquanto a gente não vai poder. Às vezes quando eu passo, tia, quando é que a biblioteca vai abrir? Meu filho, a gente está esperando tudo isso passar, se acalmar. Se é possível de abrir a biblioteca, a gente vai abrir, tá bom, o meu filho? Espera. Ele diz, a tia, eu espero. Não pode fazer muita coisa, né? Então eu espero. Então assim a gente faz o possível para que para explicar para os nossos leitores que que estamos numa, numa questão de saúde pública, Sim. entendeu? A questão do Enem ela é muito séria. Por conta disso, o menino da periferia não não às vezes não tem acesso. E aí vai ficar em desvantagem com o menino da, da que não que o menino que é privilegiado de alguma forma de ter acesso e ele vai ser posto de lado por isso, entendeu? É. Então a biblioteca faz o possível para que isso possa chegar. Na, na, na comunidade, no menino da comunidade, para que ele possa ter acesso à, à internet, para que ele possa ter acesso a esse conteúdo, entendeu? Da melhor forma possível. Ô, Annalise, para a gente é, cumprir o nosso compromisso de fazer uma live aí entre 45 e 50 minutos, né a gente já está se encaminhando uh -huh. aqui quase para o final da nossa live. Vou ler aqui a, tá algumas das últimas mensagens que chegaram. né é, aluno da Biblioteca Comunitária 7, da Rede de Bibliotecas Comunitárias Salvador acompanhando a Regiane da é, Ricouro Biblioteca, Nise, é, Floresta né Floresta, acho que Rio Grande do Norte, né? Uhum. A campanha... E a Valdete pergunta que, se a campanha está disponível para quais regiões. Antes que você responda, né? A Mara Esteves, né? Querida Mara Esteves aqui, da Um Viva, a RNBC. A Isabela Dantas, um boa noite, mar de leitores presentes. É... A Lai Dilsa, né, fala uma rede feita de mulheres guerreiras, sucesso. A Valdete fala que você está arrasando, viva as bibliotecas comunitárias, viva a RNBC. A Prima Cedo é, manda um coração para você. A Valdete também. A, e todo mundo dizendo que você arrasou, são muitas questões <risos> aqui chegando. É, como a biblioteca do IFSP Campus Registro, né? o João Souza falando aqui também. Então, tem muita gente falando como a live vai ficar, a, a gravação da live vai ficar disponível né, na biblioteca. Depois você tá pode, bom. de repente, responder pontualmente para cada uma dessas pode pessoas ser, ser. e compartilhar. Eu te agradeço demais pela colaboração. A experiência ah, é foi, foi muito, muito boa. Eu revelei para a né? logo no início, é, quem convive comigo no Rio sabe, né, eu sou maranhense, moro há 21 anos no Rio de Janeiro, Maranhão tá aqui na veia, né, todos os anos eu tô no Maranhão visitando a minha família, sou do interior, mas quando eu tiver novamente no Maranhão, oportunidade, eu pretendo visitar vocês aí no espaço de atuação. E eu abro espaço enterrar. para as suas considerações finais, Marlisa. É, Chico, você, você é meu conterrâneo, apesar de não ser da, da capital, mas ser maranhense já é meu conterrâneo. Sim. Espero que, quando você vier aqui, a gente possa bater esse papo bem bacana. Eu gostei muito da live. Eu quero mandar um beijo para todo mundo da RNBC, que me mandou um abraço, que participou. Meus amores, que, ó, eu não vou falar o nome de ninguém para não dar briga. Então, eu mando um abraço, um beijo, a mala da Vandete também. <risos> Beijo, amiga, abraço. Você deu uma força, gostei. Claudileu de meu benzinho, te amo. E todo mundo que Thaís, entrou Thaís. da... da... todo mundo que entrou. Thaís. Thaís, meu amor, beijinho, viu? Todo mundo que participou. Tô pescando aqui, Chico, para tentar lembrar de... <risos> Pessoal, ah, me boa par... participação ao vivo participação ao vivo Flávio Mar, beijinho Pri, meu amor, saudade de você viu? gostei que muito feio. de participar Chico, eu acho que é, momentos assim tem que ser feito sempre, porque a gente precisa desmistificar a ideia de que política não se discute política se discute política se vivencia, política a gente faz é, é, na discussão. Politicagem é outra coisa, né? A gente precisa, porque somos pessoas políticas, né? Exatamente, então, a gente de política sempre, sempre e sempre, sempre. Chico, muito obrigada, viu? O Maranhão está de portas abertas para você, meu amigo. Foi um prazer lhe conhecer, tá bom? Foi um prazer imenso de conhecer. Gosto muito do seu material, das revistas. São maravilhosas. Tá certo? E é isso aí. É isso aí, Annalise. Chico, só para terminar, posso cantar uma toada, meu amigo? Manda ver. Olha, eu não sei cantar, tá? Mas vamos lá. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Fiz essa toada pra ti, Maranhão Maranhão, meu tesouro, meu torrão Fiz essa toada pra ti, Maranhão Terra do Bumbaboi, que a natureza cultiva Essa palmeira nativa que me dá inspiração Na praia dos lençóis tem um toro encantado e o reinado do rei Sebastião, sereiar, cantar na proa, na batata do Iratã, terra da pirunga doce, e tem a gostosa Pitombotã. Mas todo ano, na grande festa da Jussara, no mês de outubro, no Maracanã, no mês de junho, tem o Bumba, meu boi, que é festejado em louvor a São João. O amo canta e balança o maracá, a matraque e o pandeiro é quem faz tremer o chão. Essa herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós, para compor tua história, Maranhão. Essa herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós, para compor tua história, Maranhão. É boi, rapaziada! É pra você, meu amigo Chico! Ô, oh, Narrivez, você está querendo me fazer chorar, né? Eu, eu, fiquei, eu fiquei muito, muito emocionado, viu, Nariz? Muito, muito emocionado bom. mesmo, demais. Muito isso bom, tá? Chico. Gosta de boy. E boi de uma traga cara. Exatamente. Eu, eu, eu visualizei aqui meu, meu avô quando a gente era criança. Eu não sei se você ah. sabe, mas antigamente, nos anos... 80, né, quando eu era bem criança, o boi era, tinha uma tradição muito maior no interior, por algum sim, motivo que talvez os historiadores, né, quem pesquisa muito o tema, gente, essa cultura é, sumiu bastante da cidade do interior. E meu avô uhum. era o boi. Meu avô era o boi, entendeu? E eu lembro eu com cerca de 4, 5 anos de idade, e eu ficava fascinado com é, é, ele morrendo, né, ali, uhum. e saindo debaixo da fantasia e, e, assim, fantástico. Eu viajei agora enquanto você cantava. <risos> que bom, muito, muito feliz mesmo, viu? Tá certo, Olha, meu querido. Então, te agradeço, Narlise demais. Narlise Fonseca, eu vou fazer, para fechar, novamente, a tua apresentação para quem chegou depois. A Narlize Fonseca, ela é professora... Mediadora de leitura, militante das políticas públicas do livro. Ela integra a Biblioteca Comunitária Semente Literária no bairro Coroadinho, em São Luís, no Maranhão. Atua também na Rede de Bibliotecas Ilha Literária, também lá no Maranhão, e na Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, ela atua no grupo de Incidência em Políticas Públicas, e ela conversou com a gente hoje. Analise, muito obrigado mesmo. Um, um abraço, um beijo para você e até uma próxima obrigada, oportunidade. Também. Uma boa noite, obrigada também, Chico. Beijo. Que bom Beijão. lhe fazer quase faz chorar, viu? Pois é, pois é. Fui e voltei ao Maranhão agorinha. Que bom, que bom. Prazer, Chico, tá? Prazer. Boa até, noite, mais. até mais. E, tchau. E para quem estava tá, li, ligado, né? eu agradeço quem estava ligado aqui na Biblio. Para você contribuir com a gente, é curtir, comentar, compartilhar, para que essa rede né, continue crescendo cada vez mais. Um grande abraço, um beijo a todos, até a próxima oportunidade.